E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Carlos, faço parte do Grupo 1, e meu grupo é composto basicamente por mim, pela Daiane, pela Fabriele e o Ian. Nesse vídeo, falarei um pouco sobre a terceira infância, tema esse da psicologia que é bastante importante de ser estudado. Nesse vídeo, falaremos sobre esse tema em forma de um mapa conceitual animado, beleza? Então vamos lá! Antes de iniciarmos, preciso fazer algumas perguntinhas a vocês. Você já ouviu falar sobre o desenvolvimento físico que ocorre durante essa fase? Assim como o desenvolvimento social, psicológico e cognitivo? Caso não, você está assistindo ao vídeo certo. O desenvolvimento físico é marcado como sendo o mais lento nas crianças presentes nessa fase de desenvolvimento em relação aos períodos anteriores. As crianças nessa fase crescem em torno de 5 a 7,5 centímetros por ano, e os meninos acabam por apresentarem alturas levemente maiores que as meninas durante a fase inicial desse período de desenvolvimento. As meninas vão apresentar o um crescimento maior no final da fase do desenvolvimento físico. E, em geral, as crianças presentes nessa fase do desenvolvimento precisam ingerir algo em torno de 2.400 calorias de forma diária e necessitam de mais ou menos 10 horas de sono por dia. Em relação à saúde durante essa fase do desenvolvimento, as crianças acabam por apresentar uma baixa taxa de mortalidade. Processo este mediado pelo uso de medicamentos, bem como a vacinação que acaba por proteger essas crianças das formas mais brandas de diversas doenças. A respeito da diferença entre os gêneros, no finalzinho da fase do desenvolvimento físico para o gênero feminino, as meninas apresentam maiores estaturas e, por apresentarem maiores acúmulos de tecido adiposo, elas são mais pesadas que os meninos e esse surto de crescimento acontece até os 12 ou 13 anos de idade. Enquanto que, no gênero masculino, essa fase é demarcada pelos meninos apresentarem maior força física, suas habilidades motoras também são bem mais intensas. Claro que pode acontecer com as meninas também, mas com os garotos é bem mais evidenciado, o que leva, inclusive, o brincar impetuoso, que seria as brincadeiras que envolvem a luta, o chute, e a perseguição e de alguns colegas. Essas brincadeiras surgem com frequência e normalmente são acompanhadas por risadas e gritos. No geral, as habilidades motoras nessa fase do desenvolvimento são mais fortes, bem mais rápidas e bem evidentes. As crianças apresentam maior coordenação motora para desempenhar diversas funções. E ela também é marcada pela testagem de novas habilidades. Ou seja, cerca de 10% das brincadeiras ao ar livre envolvem brincar impetuosamente, como dito anteriormente. Falando um pouco agora sobre o desenvolvimento social e no que tange a família, os pais ainda são espécies de espelhos para os filhos. Dessa forma, acabam influenciando no comportamento na vida dos filhos. Por exemplo, uma criança que passa toda a sua infância em um ambiente que não lhe oferece segurança emocional, e vivencia brigas constantes dos pais de um pai que agride a mãe verbal e por muitas vezes fisicamente, tem uma grande chance de desenvolver um comportamento agressivo e uma crença de que a família é uma instituição fálida. Isso porque, ao longo de sua formação infantil, aprendeu por observação e vivência emocional a se comportar dessa forma. Com isso, os pais devem ter atenção redobrada para cuidar de seus filhos. O ambiente familiar precisa ser confortável e seguro para que, no fim, a criança se torne um ótimo cidadão e, consequentemente, apresente um desenvolvimento social bem evidente. O autoconhecimento também é importante de ser citado. Através dele, a criança passa a se conhecer, assim como reconhecer o outro, o que leva ele a ter uma percepção mais elaborada a respeito dos fenômenos psicossociais. A partir de então, esse indivíduo passa a ter um desenvolvimento de sua autoestima, o que, consequentemente, lhe leva até a sua aceitação dependente. Outro fator importante de ser comentado seria a idade escolar. Nesse contexto, a criança começa a interagir em seu meio e adquirir novas descobertas e novos conhecimentos. Falando sobre o desenvolvimento cognitivo, através da abordagem piagetiana, a criança, no estágio operatório concreto, passa a realizar operações mentais, o que contribui para o seu melhor desenvolvimento. Dessa forma, a classificação e a seriação se tornam ações mentais onde a criança tende a agrupar objetos em uma classe e relacionar objetos em uma ordem ou série. Assim, por meio das operações inicialmente só aplicáveis a objetos concretos e presentes no ambiente, os conhecimentos construídos anteriormente pela criança vão se transformando em conceitos. O pensamento da criança depende do mundo real, concreto. Nesta fase, são estabelecidas bases para o pensamento lógico. A criança faz generalizações partindo de exemplos concretos, no caso, o pensamento indutivo. O desenvolvimento ocorre a partir do pensamento pré-lógico para as soluções de problemas concretos. A criança ela acaba por desenvolver noções de tempo, espaço, velocidade, ordem e casualidade. E, é claro, ela não se limita à representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Por exemplo, isso daqui é um copo de água. A capacidade de raciocínio vai do concreto para o abstrato. Como exemplo, usar tampinhas de garrafa para fazer operações matemáticas. Com isso, a criança passa a ter um enfoque maior na concentração, focalizando nas informações que deseja almejar e descartando as informações que são irrelevantes. Por fim, falando da mnemônica, elas são estratégias utilizadas pelas crianças para lembrar de determinada coisa e são usadas através da retenção, quando a informação ou ensinamento é fixado, organização e elaboração. Com isso, finalizamos o nosso vídeo sobre a terceira infância. Espero fortemente que você tenha gostado. Até a próxima e tchau!